Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nessa aula, vamos conversar sobre o princípio de Le Chatelier e a variação em uma reação em equilíbrio. O princípio de Le Chatelier diz que, se um estresse é provocado em uma mistura de reação em equilíbrio, a reação líquida vai ocorrer na direção que diminua esse estresse. Um possível estresse que podemos fazer em uma reação é alterar o volume de uma reação que se encontra em equilíbrio. Vamos dizer que temos uma reação hipotética aqui onde o sólido A, que é representado pela cor vermelha em nosso diagrama de partículas, se transforma no sólido B, que é representado pela cor azul, e também C, que é representado por pontos brancos. A constante de equilíbrio Kc para essa reação é igual a 0,4 a 25 graus Celsius. O primeiro diagrama de partículas mostra a reação em equilíbrio e podemos ver que existe algum sólido de A e algum sólido de B no fundo do recipiente, mas também há algumas partículas gasosas de C. Vamos introduzir um estresse em nossa mistura de reação e equilíbrio e, para isso, vamos diminuir o volume do recipiente. Olhando do primeiro diagrama para o segundo, podemos ver que houve uma diminuição no volume do recipiente. Isso vai causar um aumento na pressão, porque a pressão vem dessas partículas de gás batendo nas laterais do recipiente. Aí, se diminuirmos o volume, haverá uma distância menor para essas partículas viajarem antes de baterem nas laterais do recipiente. Devido a isso, aumentaremos a frequência de colisão e, consequentemente, a pressão vai aumentar. De acordo com o princípio de Le Chatelier, a reação líquida vai na direção que alivia o estresse. Portanto, se o estresse for o aumento da pressão, a reação líquida tentará se mover na direção que diminua essa pressão. Olhando para a equação dessa reação hipotética, os dois sólidos não estão realmente contribuindo com a pressão. Portanto, devemos nos preocupar apenas com o gás C. Repare aqui que temos um mol de gás no lado dos produtos. Portanto, se a reação líquida fosse para a direita, estaríamos indo de zero mol de gás para 1 um mol de gás. Ou seja, ao ir para a direita, aumentaremos os mols de gás, o que aumentaria a pressão. No entanto, não é isso que a reação deseja fazer. O objetivo da reação é aliviar o estresse, e devido a isso, a reação quer diminuir a pressão. Então, a reação vai se movimentar para a esquerda, para se livrar de um pouco desse gás. Afinal, ao diminuir a quantidade de gás, a pressão será reduzida, aliviando com isso o estresse. Se a reação líquida se mover para a esquerda, perderemos alguns de nossos produtos, ou seja, vamos diminuir a quantidade de C e a quantidade de B e ganhar um pouco de nossos reagentes. Sendo assim, vamos aumentar a quantidade de A. E podemos ver tudo isso acontecendo entre o segundo e o terceiro diagrama de partículas. Então, indo do segundo diagrama de partículas para o terceiro, vamos diminuir a quantidade de C. Passamos de quatro partículas de C para apenas duas partículas de C. Também diminuímos a quantidade de B. Repare que esse sólido azul ficou menor e aumentamos a quantidade de A. A ah, é essa esfera vermelha aqui. E como você pode ver, ela ficou maior entre o segundo diagrama e o terceiro. Indo de quatro partículas de C para apenas duas partículas de C, diminuímos a quantidade de gás e, portanto, diminuímos a pressão. Para entender melhor o que acontece com a mistura de reação e equilíbrio quando uma tensão é colocada sobre ela, ou seja, quando um estresse é colocado sobre ela, vamos calcular o quociente de reação Q para esses três diagramas particulares, que se referem a momentos diferentes para a mesma reação hipotética. A expressão para o quociente de reação Qc tem a mesma forma que a expressão da constante de equilíbrio Kc. Portanto, como os sólidos são deixados de fora da expressão da constante de equilíbrio, vamos incluir aqui apenas a concentração do gás. E como há um coeficiente de 1 na frente de C, Qc é, é igual à concentração de C elevada à primeira potência. Uma vez que existem quatro partículas de C no primeiro diagrama de partículas, e se cada partícula representa 0,1 mol de C, 4 vezes 0,1 é igual a 0,4 mol de C. Para encontrar a concentração de C, pegamos os mols aqui e dividimos pelo volume do recipiente, que vamos considerar aqui que seja inicial inicialmente, de 1,0 litro. Dividindo 0,4 por 1,0, temos 0,4 molar. Então, essa é a concentração de C no primeiro diagrama de partículas. Colocamos isso em nossa expressão para quê? Sendo assim, Qc é igual a 0,4. Observe que Kc também é igual a 0,4. Então, nesse momento, Qc é igual a Kc o que nos diz que a reação está em equilíbrio. Agora vamos pensar sobre o estresse causado à reação em equilíbrio. Diminuímos o volume. Observando os volumes aqui, a gente tinha inicialmente 1 um litro e agora tem meio litro. Portanto, estamos diminuindo o volume por um fator de 2 o que causaria um aumento na pressão por um fator de 2. Além disso, ao mudar o volume, também vamos alterar a concentração. Sendo assim, em vez de ter aqui 0,4 dividido por 1,0, vamos ter 0,4 dividido por 0,5, que é igual a 0,8 molar. Repare que a concentração dobrou. Portanto, se calcularmos que para o nosso segundo diagrama de partículas, vamos inserir a concentração de C aqui, que é 0,8. Molar. Sendo assim, temos agora que Qc é igual a 0,8, porém, K é igual a 0,4, então, Q não é igual a K. E devido a isso, a reação não vai estar em equilíbrio para o nosso segundo diagrama de partículas. Eu vou escrever isso aqui, não está em equilíbrio. Nesse caso, Qc é maior que Kc, o que nos indica que temos muitos produtos e poucos reagentes. Devido a isso, a reação líquida vai para a esquerda a fim de eliminar alguns dos produtos e aumentar a quantidade de reagentes. A reação líquida continua indo para a esquerda até que alcancemos o equilíbrio novamente. Portanto, se calcularmos a concentração de C no terceiro diagrama, vamos encontrar o quê? Aqui existem apenas duas partículas. Então, temos 0,2 mol dividido por um volume de 0,5 litro. 0,2 dividido por 0,5 é igual a 0,4 molar. Sendo assim, Qc vai ser igual a 0,4. Nesse caso, Qc é igual a 0,4 e Kc ainda é 0,4. Então, Qc é igual a Kc, e estamos em equilíbrio. Portanto, o equilíbrio foi reestabelecido. Como a reação líquida está em equilíbrio no terceiro diagrama de partículas, a reação líquida para de ir para a esquerda e a concentração de C permanece constante. Vamos aplicar o que aprendemos a outra reação? A síntese de amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio? Se tivermos uma mistura desses gases em equilíbrio e introduzirmos um estresse no sistema, como, por exemplo, uma redução de volume, o que vai acontecer? a redução de volume do recipiente vai causar um aumento na pressão. E, de acordo com o princípio de Le Chatelier, a reação líquida vai na direção que diminua o estresse que foi causado no sistema. Então, se o estresse é o aumento da pressão, a reação final diz eu quero me mover na direção que diminua essa pressão. Portanto, a reação líquida vai se mover para a direita, porque há 4 mols de gás à esquerda e apenas 2 mols de gás à direita. Repare que, ao se mover para a direita, vamos passar de 4 mols de gás para 2 mols de gás, o que diminui a quantidade de gás e provoca uma redução na pressão. Se tivéssemos uma mistura destes gases em equilíbrio e aumentássemos o volume, o aumento do volume causaria uma diminuição da pressão. Portanto, o estresse dessa vez seria a redução da pressão. Aí, a fim de diminuir o estresse, a reação líquida ia se mover na direção que aumentasse a pressão. Ou seja, em uma situação como essa, a reação líquida se moveria para a esquerda, porque se ela se mover para a esquerda, estaremos indo de 2 mols de gás à direita para 4 mols de gás à esquerda. Com isso, teremos um aumento nos mols de gás. E, como já visto, o aumento na quantidade de gás causa um aumento na pressão. Agora vamos ver o que acontece quando temos quantidades iguais de mols de gás em ambos os lados da equação. Por exemplo, para uma reação hipotética, onde o gás A se transforma em gás B, há 1 um mol de gás no lado dos reagentes e 1 um mol de gás no lado dos produtos. Vamos usar aqui diagramas e quocientes de reação para entender o que está acontecendo. Para o nosso primeiro diagrama de partículas, aqui está a expressão Qc e isso é igual à concentração de B elevada à primeira potência dividida pela concentração de A elevada à primeira potência. Qual é a concentração de B? Como B é azul e há duas esferas azuis nesse primeiro diagrama particular, vamos multiplicar 2 com 0,1 mol, e isso vai ser 0,2 mol de azul. Aí, dividindo isso pelo volume, que vamos considerar que seja 1 litro, chegaremos à concentração de B. Então, a concentração de B é igual a a concentração de A também é igual a 0,2 molar, porque há duas partículas de A aqui. Portanto, 0,2 dividido por 0,2 é igual a 1. E como K é igual a 1 para essa reação, olha aqui que K é igual a 1 a 25 graus Celsius. Temos aqui que Qc é igual a Kc nesse momento. Portanto, a reação está em equilíbrio nesse primeiro diagrama de partículas. Agora, se você introduzir um estresse em nosso sistema em equilíbrio, como, por exemplo, diminuindo o volume por um fator de 2, o que vai acontecer? Bem, vamos de 1 um litro para meio litro. Devido a isso, tanto a pressão quanto as concentrações vão aumentar por um fator de 2. Sabendo disso, podemos dizer que a concentração de B vai ser agora 0,4 molar e a concentração de A também vai ser 0,4 molar. Portanto, teremos 0,4 dividido por 0,4 4, e isso é igual a 1. Repare que aqui Qc ainda é igual a Kc, e com isso a reação a ainda vai estar em equilíbrio. Ou seja, nesse caso, mesmo alterando o valor do volume, o valor de Qc não foi alterado, ele continuou sendo igual a Kc. Como não houve nenhuma mudança, não há reação líquida indo para a esquerda e nem para a direita. Observando esse exemplo, chegamos à conclusão que se alterar o volume em uma reação em equilíbrio, quando há quantidades iguais de mols de gás em ambos os lados aqui da equação, não tem efeito nenhum sobre a composição da mistura em equilíbrio. Vamos voltar agora à nossa reação para a síntese do gás amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. E vamos dizer que essa reação esteja em equilíbrio. Se a gente adicionar um pouco de gás hélio à mistura de reação em equilíbrio, o que vai acontecer? Como sabemos, o hélio é um gás inerte. Isso significa que ele não reage com nenhum dos gases que temos aqui. É muito tentador dizer aqui que a adição desse gás inerte aumentaria a pressão total e, devido a isso, a reação líquida se movimentaria para a direita a fim de se livrar desse aumento de pressão, não é? No entanto, observe que o hélio não faz parte da expressão para aquecer e, portanto, depois de adicioná-lo, você não estará realmente alterando nenhuma dessas concentrações. Devido a isso, Qc ainda vai ser igual a Kc após a adição de hélio. E como Qc é igual a Kc, a reação ainda vai estar em equilíbrio e não haverá mudança em nenhuma direção. Portanto, adicionar um gás inerte a uma reação que está em equilíbrio não tem nenhum efeito sobre a composição da mistura de reação. Enfim, conseguiu compreender tudo direitinho aqui? Eu espero que sim. E, mais uma vez eu quero deixar aí para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então até lá.